Eu sou o Tamer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nosso tema de hoje é mudei e passei a me relacionar com as pessoas certas. Então a gente vai aprender hoje sobre o que é relacionamento, tipos de relacionamento, a base dos relacionamentos, a dinâmica dos relacionamentos, por que os relacionamentos acabam e principalmente dicas para você lidar melhor com seus relacionamentos, então se liga, se liga, se liga. Eu vou começar com uma dica do Tamer, uma citação do Tamer, se liga aí. Abre aspas, nas relações humanas os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Fecha aspas de novo, nas relações humanas os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Então, hoje a gente está falando de relacionamento. O que, que é relacionar? Relacionar é estabelecer ligação, é estabelecer Relação é estabelecer conexão. Então, quando a gente fala de relacionar, a gente está falando de relacionamento. Ok, relacionar significa relacionamento e relacionamento é conexão. Esse é o conceito é, mais acertado de relacionamento. Ok, é estabelecer conexão. É, e o que são os relacionamentos? Ok, eu vou dar a minha definição. Como eu digo sempre, eu trago aqui um conceito, um modelo que faz sentido para mim e pode ser que não faça sentido para você e pode ser que haja pessoas aí falando coisas diferentes tá tudo certo você se identifica com o conceito que lhe apraz que mais faz sentido para você para mim relacionamentos são número um fontes ricas de aprendizado quais os maiores aprendizados que nós temos nos nossos relacionamentos qual é qual é a, a, a, a principal o principal elemento que a gente começa a, a, a exercitar nas nossas relações sobretudo com pai e mãe que não é como começa começa geralmente assim os casos que não começam assim são exceções nas relações humanas é que nós aprendemos a amar e ser amados a aceitar e ser aceito se liga aqui a maior necessidade humana se liga aí e é a necessidade emocional aqui querendo não a maior necessidade emocional humana é a necessidade de aceitação de reconhecimento logo o maior medo do ser humano é o medo da rejeição, é o medo de ser rejeitado. E quem é que rejeita a gente? Quem é que rejeita as pessoas? Seres humanos, as pessoas da nossa relação, as pessoas do nosso relacionamento ou com quem nós queremos estabelecer uma relação. A começar por pai e mãe, ok? Queridão, queridona. O segundo aspecto dos relacionamentos, a segunda função dos relacionamentos é que eles são meios de satisfação de necessidades emocionais. Então, a primeira é a de aceitação, de reconhecimento. Há outras duas necessidades humanas emocionais fundamentais, que são amor e conexão. Então, se liga no seguinte, o ser humano é um ser social, então a função do o que são relacionamentos? Qual a função dos relacionamentos? Aprendizado, OK? Aprender a amar, a aprender a, a, a, a, a, a, a, a dinâmica de amar e ser amado, de aceitar e ser aceito, de reconhecer e ser reconhecido. Número um. Número dois, é nos relacionamentos que nós, que nós exercitamos e gratificamos, satisfazemos as outras duas principais necessidades emocionais do ser humano, que são a necessidade de amor e de conexão. Quais os tipos de relacionamento? Número um, relacionamentos pessoais, que são amizade e namoro. Ok? Então vamos lá. Relaciona amizades e relacionamentos de casais pontos são relacionamentos pessoais segundo tipo de relacionamento são os familiares que a gente não escolhe não é verdade até dizem que a gente escolhe os espíritos os africanos tem uma galera aí que diz que a gente escolhe o lar em que nasceu salvo engano é, Chico Xavier dizia isso nós escolhemos o lar em que nascemos enfim existem as relações profissionais e existem as relações sociais hoje nós vamos falar sobre as relações que envolvem afeto, as relações afetivas, quais sejam pessoais, fami... pessoais e familiares, amizade namoro e relações familiares. Essas relações envolvem afeto, ok, queridão, queridão? Qual é a base fundamental dos relacionamentos? Então nós já vimos que os relacionamentos querem gratificar emoções, necessidades emocionais e que há quatro tipos de relacionamento, pessoais, familiares, sociais e profissionais. As relações pessoais e familiares envolvem emoção, envolvem afeto, mais do que emoção envolvem afeto. Afeto, do ponto de vista da psicanálise, é aquilo que me afeta. E qual é a base fundamental dos relacionamentos? Então vamos lá. Todo relacionamento, independentemente de qualquer coisa, tem proximidade, empatia. O que é empatia? Eu já, no outro dia a gente fala melhor sobre empatia. Eu já venho falando há algum tempo. Empatia. Vamos, vamos simplificar, dizer que empatia é afinidade empatia é conexão a melhor é, expressão para definir empatia é conexão aliás nós publicamos hoje aí no meu feed um, um, um teaserzinho um videozinho rápido é, curtinho sobre sobre empatia que é muito interessante depois você vê aí é bem curtinho um minuto dois minutos enfim a empatia é conexão é afinidade e o terceiro item que forma a base dos relacionamentos é a comunicação. Então todo relacionamento tem proximidade, tem que ter, né? Senão não é relacionamento. Tem que ter empatia e tem que ter comunicação. Por que, que tem que ter empatia, Tamer? Porque a empatia é o um ingrediente fundamental da comunicação. Se não há empatia, não há comunicação. Se não há comunicação, não há relacionamento. Se não há relacionamento, não há nada, ok? Porque a vida humana é social, por que, que tem que ter proximidade, queridão? Vamos lá, queridona. Ninguém namora desconhecido, ok? Para começar a conversa. Então você não vai se envolver, você não vai se relacionar com a pessoa desconhecida. As pessoas começam as suas relações, eh, digamos, de amizade, de namoro, as suas relações pessoais, como obviamente as profissionais e sociais, mas de novo, não vou falar dessas hoje. Essas relações começam a acontecer num ambiente que é comum. É, é, acontece um tipo de empatia, que é a empatia no, no nível do ambiente, ou seja, essas pessoas frequentam os mesmos lugares ou têm os mesmos amigos, e aí elas vão tendo alguma empatia, alguma afinidade muito básica, muito elementar. Isso precisa ver. Relacionamentos não resistem à distância, relacionamentos precisam de convivência, nem que seja virtual, né, gente? Nem que essa aproximação, que essa proximidade seja virtual. Claro que eu já conheci gente que namorou e casou é, online, quer dizer, não casou online, se conheceu online, conheceu no ambiente digital, pô, e casaram, já, eu, eu conheci isso, obviamente. Mas, nenhuma relação, eu não posso dizer que nenhuma, né, mas... É, pode ser que você até mantenha uma relação com distância com distanciamento mas você perde na qualidade da relação perde bastante na qualidade da relação o alimento da relação a, a matéria-prima do relacionamento é a convivência Ok vamos lá quanto maior é a afinidade então eu já disse que a gente começa numa afinidade numa empatia básica do ambiente dos amigos que a gente conhece do ambiente profissional enfim do clube que você frequenta Há uma similaridade aí da, do ambiente e dos comportamentos seus com a outra pessoa, os lugares que você frequenta, mas quanto maior é a sua afinidade, maior é a sua aproximação, maior é a sua proximidade. Então você começa a se relacionar nesse nível mais básico, essa relação começa a, digamos, estreitar, você começa a ficar mais próximo e por que que vai ficando mais próximo? Porque vai havendo o fenômeno da afinidade, da empatia. É, é muito comum a gente ouvir que casais que se amam muito, que tem muito, não é se amam, que tem muita afinidade. Que você pode amar bastante alguém e não ter afinidade. Isso é muito comum entre familiares, né? Pais com filhos, irmãos. É muito comum que as pessoas se amem bastante, mas não tenham afinidade. Mas com... e aí você vai se relacionando com essa pessoa, seja no nível da amizade, seja no nível do namoro você vai se afinando cada vez mais essa empatia vai crescendo e vocês vão ficando cada vez mais próximos e a empatia cresce de forma tal que você as pessoas começam a se parecer e começam a se parecer fisicamente gente elas começam a se parecer embora muito diferentes isso é muito louco né você olha para um olha para outro cara eles têm uma, uma energia de muito parecida né elas, as pessoas ficam e, e é claro cara que é uma que, que você olha na, na fisionomia da pessoa e eu vou falar para Camila, ela vai rir. O é né? você vê o E é igual, mas bicho, não é isso. É a energia das pessoas. Muito bem. Isso é afinidade, ok? Então, quanto mais você se afina, mais próximo você fica. Mais. O que é mais próximo do ponto de vista do relacionamento? Se liga, porque no final vai fazer sentido o que eu estou dizendo agora, hein? Se essa empatia deixa de ser essa empatia mais rasa é, do ambiente que você frequenta, que é comum, etc., se vocês começam a perceber que os interesses são iguais que as coisas que vocês acreditam são iguais ou muito parecidas que a visão de mundo que vocês têm que as expectativas que o casal tem são muito parecidas ou são iguais o que que acontece a conexão aumenta qual é uma outra característica essencial e fundamental que você vê nos relacionamentos você vê em todos os relacionamentos se liga aí relacionamentos são processos assim como a mudança é um processo o relacionamento é um processo é possui método, Esse relacionamento possui método, relacionamento é um sistema, quando há dificuldade no relacionamento, quando há um problema no relacionamento, é preciso que uma das partes desse sistema, né, uma das partes envolvidas no relacionamento, venha para fora para ter uma visão dissociada daquilo, uma visão é, é, afastada, distanciada, a, a, a palavra melhor é essa, o conceito melhor é esse. Uma visão distanciada daquela emoção para poder compreender melhor o relacionamento e entender, compreender o que, que ela precisa fazer, que a ação ela precisa tomar para produzir a mudança, ok? Para melhor, melhorar a relação. E que saiba perceber que não há o é que ela possa fazer para melhorar. Também existe isso. Então, relacionamento tem método. E qual é, é, é o elemento fundamental, a ferramenta fundamental dos relacionamentos? Eu falei agora há pouco comunicação comunicação você aprende queridão e queridona não tem outra maneira ok você aprende tem técnica para você se comunicar direito para comunicação verbal para comunicação não verbal tem uma porrada de, de elementos uma porrada de técnicas que a gente vai aprendendo para se comunicar melhor e fortalecer os nossos relacionamentos as nossas relações ok então isso a gente aprende Relacionamentos tem uma outra característica todos os relacionamentos são dinâmicos os relacionamentos estão em constante movimento, estão em constante mudança. Abre aspas, citação, Heráclito de Éfeso, a constante do universo é a mudança. Fecha aspas. Então os relacionamentos estão o tempo todo em movimento, as pessoas estão se movimentando o tempo todo. Dica do Tanner, mudar é inevitável, mudar para melhor é uma escolha pessoal. Então, muito bem, por que é que os relacionamentos terminam? Eu vou citar um estudo realizado por cientista, cientistas dos Estados Unidos, da Universidade de Utah e cientista de Toronto, no Canadá, com 477 pessoas voluntárias, casadas e solteiras. O estudo chegou à conclusão, listou listou 23 causas, 23 razões por quais os relacionamentos Terminam. todos se resumiam a alguma forma, atenção se liga, todos se resumiam a alguma forma de distanciamento emocional. Por que que acontece o distanciamento emocional, Tanner? Número um, as pessoas estão mudando o tempo todo e alguns processos aceleram a mudança, ok? Alguns processos tornam a mudança é, é, consciente e aí, cara, isso isso acelera profundamente porque não é você tá, você tá indo no fluxo né das coisas né, no fluxo da mudança porque de novo a mudança vai acontecer na boa ou na marra não tem jeito cara né E aí quando você tem consciência disso quando você tem clareza desse processo aí você tem escolha né então mudar para melhor é uma escolha pessoal mas a escolha é um atributo da consciência da autoconsciência o que que é autoconsciência também autoconhecimento só tem autoconsciência quem tem autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, cara, te dá clareza. Se você escutar depoimentos dos meus alunos, eu, eu tenho dito isso nos, nos podcasts que eu venho gravando, 100% dos meus alunos, 100% das pessoas que passaram pelos meus treinamentos, quando eu pergunto qual é a primeira coisa que você percebeu, o primeiro ganho que você teve, todos eles, eu, eu adquiri clareza, eu adquiri consciência do que estava acontecendo. Eu adquiri toda a a consciência de coisas que eu, eu tava na merda e não sabia que tava na merda. Eu tava fudido, e não sabia que eu tava fudido. É assim que as pessoas falam. Porque existe um fenômeno da consciência, um nível neurológico de aprendizado, que é a incompetência inconsciente, que é onde vive a maior parte das pessoas. Que o nível da inconsciência, da incompetência inconsciente, significa coisas que você não sabe que não sabe. Olha que merda. A coisa tá ruim, você tá fudido, você tá na merda e você nem sabe que tá. Pode ser que alguém ao lado saiba, porque, claro, as pessoas têm um certo distanciamento. Você que está envolvido na parada, você que está envolvido, a vida é sua. Então, você está envolvido, envolvida emocionalmente, o teu foco está ali completamente. E pode ser que você não se dê conta, mas pode ser que alguém se dê conta por você, ok? Mas não interessa, não é importante, mais do que importante, o necessário é que você se dê conta das suas coisas. Então, nós estamos mudando o tempo todo. Quando você adquire autoconsciência, você passa a ter condição de escolher. Livre-arbítrio é isso, tá, queridão, queridão? Quem não tem autoconhecimento não tem livre-arbítrio. Escreve aí. Dica do Tânia. Vou formular a dica agora. Sem autoconhecimento não há livre-arbítrio, ponto. Sem autoconhecimento, você acha que comanda, você acha que governa. Na verdade, você está indo que nem um barco à deriva, lutando inutilmente contra as ondas. É isso que está acontecendo com você. Como nós estamos num processo constante de mudança, quando a gente muda, e quando a gente muda, tudo muda, gente. O mundo muda inclusive as nossas relações inclusive os nossos relacionamentos não significa atenção que mudam as pessoas da nossa relação mas muda necessariamente a forma como nós nos relacionamos então eu mudei a minha forma de me relacionar com os outros vai mudar não necessariamente mudam as pessoas mas muda o modelo da relação, muda o modelo, e isso é inevitável, bota na sua cabeça. Qual é o maior desafio, na minha opinião, das relações, sobretudo, sobretudo casais, porque são pessoas que dividem a vida, né? que coabitam, que moram juntas, que dividem a vida. O maior desafio dessas pessoas é manter uma relação, por quê, Tamer? Porque você conhecer uma pessoa, daqui a um ano a pessoa é outra, daqui a dois é outra, daqui a dez ela é outra, e se ela estiver nesse processo que nem eu tô e que, tô, que nem uma porrada de gente tá, bicho, de, da busca da sua melhor versão a mudança vem a galope filho. o sujeito o cara que tá ligado a mulher o homem que tá, que tá ligado que tá comprometido com a sua evolução na busca da sua melhor versão diariamente a mudança desse sujeito é a galope então porra, o desafio fica maior ainda porque os processos da sua mudança são muito muito rápidos não é muito din a dinâmica aumenta fica mais rápida e pode ser que você mude aspectos da sua da sua vida que fazem de você uma, uma outra pessoa, no, né? você passa a se comportar de outra maneira, e isso às vezes é, provoca nos outros um julgamento, cara. E o julgamento é uma interpretação feita para dar errado, motivo, elemento, causa, elemento causador da maior parte dos relacionamentos, ok? da maior parte dos problemas de relacionamento. Todo problema de relacionamento é comunicação. E o julgamento é um modelo de comunicação. Okay? O julgamento é uma falha na, na, na comunicação intrapessoal, na comunicação do sujeito com ele próprio, na forma como ele comunica o um mundo para si. Então, o problema dos relacionamentos é, sobretudo, falhas na comunicação. Eu, quando... É, as pessoas não vão me dizer porque elas não têm culpa de me dizer, né? Enfim, poderiam ter. Eu, eu, eu saberia lidar com isso. Mas algumas pessoas que eram muito próximas minhas, próximas mesmo, né? Pessoas... Com quem eu dividi a vida, né, ao longo de muitos anos, enfim, pessoas que têm uma história comigo, né, uma história. Pessoas sem as quais eu não conseguiria contar a história da minha vida, né. Algumas pessoas, quando eu adotei a filosofia de vida africana, quando eu adotei a teologia dos orixás como filosofia de vida, muita gente se afastou de mim, viu, queridão, queridão? É. Eu continuo a mesma pessoa, melhor, na minha opinião. Eu sou uma pessoa melhor, é, mas tem gente que se afastou só por isso. Né? As pessoas me julgaram, as pessoas julgaram essa escolha que eu fiz. e Foda-se, porque tá foda-se o outro, não foda-se o julgamento dos, dos outros, né, das pessoas. Por quê? Porque eu não mudei para elas, eu mudei para mim. Ok, agora se você tá mais preocupado ou preocupada com a minha busca existencial, com a minha busca filosófica do que, do que com a pessoa que eu sou, tem alguma coisa errada. Né? De fato, tem uma coisa errada free Spirits diz assim, é, as pessoas te amam, não vão estar preocupadas com o que você diz ou faz, ok? Então, foda-se. Então muda a nossa forma de relacionar. E o seu relacionamento acaba quando? O relacionamento só acaba quando perde-se a proximidade, quando as pessoas perdem proximidade. E como é que isso acontece? As pessoas vão tomando direções diferentes na vida. Elas, elas começam a caminhar caminhos diferentes. Gente, olha só, obviamente que numa relação entre duas pessoas são dois universos diferentes, são duas pessoas diferentes com objetivos individuais diferentes, com crenças, enfim, cada indivíduo é um universo, cada indivíduo é um indivíduo. Mas quando as pessoas dividem a vida, elas, esse caminho individual, ele precisa convergir, ele precisa convergir. Não, não é, não porra é uma questão de lógica. Seu se caminho para cá e o outro caminho para o lado de lá, a gente vai se encontrar onde? A proximidade vai ser onde? Te, é, é, telepática, porra. Um vai para lá, o outro vai para cá. Como é que faz, né? Então nós estamos caminhando, mas estamos caminhando em paralelo, cara. Até que o nosso caminho vai se cruzando. Nosso, isso é, perdeu proximidade, querido, acabou. Houve distanciamento, perdeu convivência, acabou. Então quando você começa a trilhar um caminho diferente, quando você começa a ter objetivos de vida diferentes, fica muito difícil, como diz o outro, ok? Se não, impossível. Outro momento em que o relacionamento acaba, quando se perde a empatia. É... Empatia no sentido da afinidade, ok? então você começa a perceber que os, os gostos quando você começa a perceber que os interesses das pessoas eu tô falando de relacionamento de casais relacionamento de amizade aqui de amigo também gente próxima querida por isso que eu não tô citando relacionamento social porque o relacionamento profissional e social não se enquadra no que eu tô dizendo aqui o relacionamento é, é o teu relacionamento com a empresa onde você trabalha se enquadra nisso né porque claro você precisa acreditar nas mesmas coisas que a empresa, você precisa estar alinhado com o que a empresa se propõe, isso é óbvio. Mas eu não estou falando das suas relações profissionais, eu estou falando de relações que envolvem afeto. Então perde-se a empatia quando você começa a perceber que as expectativas são diferentes, os gostos são diferentes, os interesses são divergentes. Ou seja, de novo você começa a distanciar. Começa a distanciar esses elementos e aí você, as pessoas vão... vão, vão Vão se distanciando, porque não há empatia, não há relação, ok, gente? Bota na sua cabeça. O, aliás, a sequência é a seguinte: empatia, comunicação e relacionamento. Se não há empatia, não há comunicação. Se não há comunicação, não há relacionamento. Se não, não há nada. Falhas na comunicação é um outro elemento fundamental do término das relações se não término do desgaste das relações. Então, as visões de mundo, quando as visões de mundo são muito diferentes que as pessoas perdem a capacidade de conversar, não se conversa mais. Ou porque não é possível, há uma absoluta incompatibilidade, então você não consegue conversar com o outro, porque as visões são tão diametralmente opostas que você não consegue conversar, ou por absoluto desinteresse mesmo. Então, aquilo perdeu o sentido, a, a empatia acabou, a coisa se desgastou a tal ponto que você perdeu o interesse. Né? Eu costumo dizer para as minhas, para as pessoas próximas, outro dia eu estava conversando com a Duda sobre isso aqui, uma questão que ela estava trazendo, enfim, sobre a vida dela, a gente conversando, eu estava dizendo, a Duda, porque não sabe, a minha filha tem 15 anos. E eu estava conversando com ela e dizendo o seguinte: Duda, é, enquanto eu estou conversando, tá bom. Enquanto eu estou discutindo a relação, tá beleza. Significa que. Eu, eu funciono assim, ok? Significa que eu tenho interesse naquela relação, eu tenho interesse naquela pessoa ainda. Quando eu perco o interesse, gente, eu nem nem, nem, nem assunto tem mais, eu nem discuto mais. Eu não discuto, eu não quero saber. Né? Ah, então tá então, a pessoa fala, então tá então. Quando é o caso, né? Porque às vezes nem é o caso. Quando a pessoa não coabita com você, não é nem o caso. Né? Simplesmente não me interessa mais. Então, quando, quando a, visão, a, a visão de mundo vai ficando tão distante, as pessoas vão, vão ficando tão diferentes ou são tão diferentes, acaba tudo. Você não, e, cara, uma, uma relação que, que você não consegue conversar, mas não é conversar coisa séria para discutir a relação. Não, é, é, é o elementar, cara. Se você não consegue dividir a vida no sentido de trocar ideia com outra pessoa, com este amigo, com esta amiga, ou com este marido, mulher, enfim, quem seja, acabou, cara. Perdeu o sentido, perdeu o sentido para você, ou perdeu o sentido para o outro, ou para ambos, ok? Sem falar nos relacionamentos tóxicos. É... Tóxicos e abusivos. Ou porque você ignorava aquela história que eu falei no início, você não sabe que não sabe. Então você não sabe que está num relacionamento abusivo, você não sabe que está numa relação tóxica, Acredite se quiser, gente, é assim que funciona. Muita gente ignora que ignora. Muita gente está numa relação doente. Aí entra num processo de autoconhecimento, entra num processo de auto e vai se dando conta. É, é por isso que quando é por isso que eu digo a minha missão é esclarecer. O que é esclarecer também? É, é lançar luz sobre sobre a sombra. Então você está em treva, você está no escuro, você não está nem. A tua escuridão é tão grande que você não percebe que está num relacionamento abusivo, que está num relacionamento tóxico, que está num relacionamento que te faz mal, que te adoece. Então vamos lá. É, há um momento que o sujeito se dá conta. Se ele entra num processo de autoconhecimento, autodesen, ele vai se dar conta, ok? E é a hora que ele vai romper com aquela relação. Ponto. Ou ele já tinha se dado conta, ele ou ela, que a relação era abusiva, que a relação era tóxica, que a relação era doentia. Mas ele não tinha recursos emocionais para romper com aquilo. Ele não conseguia romper com aquilo. A pessoa era tão é, vampirizada, a pessoa era tão oprimida, que ela não, não tinha recurso, ela não, ela não tinha condição de sair daquela, daquela situação. É por isso, que, não, queridona, que eu disse lá no início. Claro que você vem para cá fazer um treinamento como o meu, que é um treinamento de alto impacto e com alto impacto. Eu não trabalho para brincar. Equipe, não, a gente não vai para o salão de sacanagem. A gente vai para o salão para transformar a sua vida, para te dar recursos para você transformar a sua vida. Então, o teu casamento tá uma merda, das duas uma, ou você conserta o casamento quando sai dali. O problema é que não depende só de você. não depende só de você. Né? A relação é um sistema, então depende de você e do outro. Então, ou você conserta o que está ruim, ou você acaba com o que não tem jeito, porque você não vai conseguir continuar vivendo naquela situação absur absurda que você está. Ok você não vai conseguir não, não vai ser possível Olha só outra coisa escreve aí eu não ia dizer isso não vou eu vou, vou dizer isso vou dizer para você relacionamentos com cobrança qualquer tipo de cobrança o, o simples a ah, você não me liga você não me procura você não sei o que tem cobrança tem o relacionamento está doente não é um relacionamento saudável não tem alguma coisa errada. relacionamentos saudáveis não envolvem cobr... ninguém cobra nada de ninguém a coisa flui a coisa vai no fluxo começou a cobrança cara. Por que, Tamer? Porque eu não sou. free Spirit dizia isso. Eu não tô aqui para satisfazer as suas necessidades, nem o mundo tá aqui para satisfazer as minhas. É simples assim. Então eu não tô aqui para satisfazer as suas. Quando eu digo que o relacionamento é, um, é uma forma, é um meio de satisfação de necessidade, de necessidade emocional, não é no que o outro faz, não é na dinâmica do outro para comigo, é na minha dinâmica para com o outro. É o exercício do meu amor, de me perceber amando, de me perceber amado de me perceber conectado ou conecta não é o contrário bicho <risos> se você tá não é de lá para cá é daqui para lá porque de lá para cá eu não tem o que fazer cara tem cobrança tem cobrança também tá doente tem alguma coisa errada pessoas que cobram das outras eu tô cansado de ver isso gente tô cansado pessoas que cobram das outras qualquer coisa estão num relacionamento doentio num relacionamento fadado ao fracasso. Dicas para lidar bem com seus relacionamentos. Número um, adaptação, capacidade de adaptação. Tem um princípio que diz assim: quanto mais complexo é o sistema, então a relação é o sistema, maior a necessidade de flexibilidade, maior a necessidade de adaptação. O que que o sujeito precisa para ter adaptação também? É flexibilidade mental. Sem flexibilidade mental não é adaptação. Ponto. Adaptação é flexibilidade, ok? E Darwin já, já descobriu isso, né? Que a parte, a parte que sobrevive não é a parte mais forte, né? Deixou de ser. Hoje é a parte com maior possibilidade de adaptação, né? As espécies que sobrevivem são aquelas que se adaptam melhor, são aquelas com flexibilidade de adaptação. E não é a adaptação do outro a você, querida. Queridona, você mudou, né? Você tá sossego, tá na tua, na tua, na tua jornada do autoconhecimento, da busca da sua melhor versão. É você que tem que se adaptar ao outro, porque você tem mais recurso do que ele, você tem mais consciência do que o outro para se adaptar. Ele não, ele é você. Primeiro, você não tem nada a fazer em relação ao outro, né? Então você, você não tem governo, não tem comando sobre o outro. Então parte de você. Então a capacidade de adaptação necessária é sua em relação ao outro e não vice-versa, ok? Capacidade de olhar para o lugar certo. O que é isso, Tamer? Foco. Então eu vou olhar para aquilo que aquela pessoa tem de bom, para aquilo que aquela pessoa tem de virtude. Então, de novo, não é sobre aceitar o outro como ele é é permitir que o outro exista do jeito que ele é do jeito que ele decidiu ser ou do jeito que ele pode ser do jeito que ele consegue ser se isso me atende Ok se isso não me atende eu não tenho o que fazer se não houver jeito deixa aí não tem jeito eu não consigo me adaptar né porque tem coisas que são inadaptáveis são são conflitantes conflitou na fica impossível Ok se eu não consigo olhar para o lugar seu se onde quer que eu olho eu só vejo sombra porque de novo gente Há pessoas que só projetam sombra. Há pessoas que perdem o seu tempo para pegar o telefone e ligar para o corpo de bombeiro e passar trote, por exemplo. É, tem gente que faz isso. Liga para a polícia para passar trote. Tem gente que é, gasta o seu tempo para entrar numa rede social de uma pessoa que ela mal conhece para agredir a pessoa. Então tem gente que é sombra. Há pessoas que são o tempo todo, só projetam sombra, projetam sombra, não conseguem manifestar a sua luz. E para você que está na busca da luz, fica muito desafiante de conviver com gente assim, lidar com gente assim. Ou relacionamentos que nem agregam ou que desagregam. Se o relacionamento não agrega ou que desagrega, qual é a chance de eu manter uma relação dessa? Qual é o sentido de eu manter ou você manter uma relação dessa? Pode ser, gente, que o relacionamento hoje faça muito sentido na sua vida, como pode ser que muitas coisas façam sentido na sua vida hoje que daqui a dois anos, três anos, um ano, não façam mais. É, é possível que a tua visão de mundo num determinado sentido mude de maneira tal que você tá indo para cá de repente você passa aí pro lado oposto, pro lado contrário cara e aí as relações que agregavam né é, é, é. outro dia uma, uma uma uma pessoa tava me falando num podcast que a gente tava que a gente tava gravando e ela dizia assim cara eu comecei a me distanciar dos amigos porque das amizades dos relacionamentos porque as pessoas queriam que a gente fosse é farra, né? Fosse beber, fosse para aqui, fosse para colar, que era um padrão de comportamento que eu tinha antes. Essas coisas perderam para mim o interesse, perderam o sentido, né? Eu já queria sair para outras coisas, para conversar, para trocar uma ideia, e com essas pessoas eu não conseguia. Eu só saia, eu só conseguia sair para para esborne, para bebedeira, para curtição, enfim, essas coisas. E aí as pessoas, como eu não topava mais, como eu não tinha mais interesse nisso, as pessoas começaram a me julgar. É. Olha o que a pessoa me diz. As pessoas começaram a me julgar. E aí ficou impossível. Muito bem, a gente está falando sobre mudei e passei a me relacionar com as pessoas certas. E aí o que, que acontece? Você vai mudando o teu padrão, você vai mudando a tua energia, você vai mudando, cara, a tua visão de mundo. A tua visão de mundo é a tua, é a tua bússola, né? é o mecanismo por qual você se orienta no mundo. Então, como a tua bússola muda, cara, vai mudar a direção do teu caminho. É fato. E no momento em que muda a direção em que você caminha, algumas pessoas que estavam, elas vão passando. Elas vão. E você não vai perceber, queridão, queridona, quando você perceber, já foi. Aquelas pessoas já foram, aquelas pessoas que não agregam mais ou que desagregam, porque vai ficar claro para você, vai ficar manifesto para você as relações que são doentias, as relações que são tóxicas, ou tão simplesmente as que não agregam e que desagregam. Isso vai ficar muito claro. E você caminha numa outra direção, na direção da sua luz, né? Da busca da sua luz, da sua melhor versão. Dica do Tamer, o que é borboleta se não a melhor versão da lagarta? E eu pergunto a você, borboleta anda com lagarta? Lagarta anda com borboleta? Dica, a primeira dica, a primeira citação que eu fiz hoje. Nas relações humanas, os semelhantes se e os diferentes se repelem. Borboleta anda com borboleta, lagarta anda com lagarta. Não, não tem outra forma. Não estou dizendo que ser borboleta é melhor do que ser lagarta, ou que ser lagarta é melhor do que ser borboleta é uma questão de evolução é uma questão de momento de vida né a borboleta tá no momento de vida diferente da... ela já foi lagarta ela tá no momento diferente da vida e com a gente funciona assim a gente entra num momento diferente da vida e chegam pessoas novas vão embora algumas pessoas e chegam outras pessoas aqui okay? Há pessoas que não vão embora que são pessoas da sua família como é que você vai mandar embora uma pessoa da sua família você não manda né? você não tira da sua vida uma pessoa que é familiar muito dificilmente vai tirar um primo que é mais distante sei lá porra. isso lá então como é que você vai lidar com isso? Você vai mudar a forma de se relacionar com essas pessoas. Você vai continuar amando, Tá tudo certo, só que muda a dinâmica do teu relacionamento. De novo, todo relacionamento é uma dinâmica. O relacionamento é um processo dinâmico, eu falei lá atrás. Você vai mudar a dinâmica dessa relação, ok? É, então hoje a gente está falando sobre mudança e relacionamento. A gente aprendeu o que é um relacionamento, tipos de relacionamento, de relacionamento, a base dos relacionamentos, característica essencial dos relacionamentos, por que os relacionamentos mudam, e eu te dei dicas aí para lidar melhor com os, com os teus relacionamentos, ok? As mudanças podem redirecionar os propósitos. Num relacionamento, isso pode, de certa forma, assustar. Olha só, cara. Propósito a gente cria, ok? É, missão a gente encontra. São coisas diferentes. Claro que se eu mudo, pode mudar o propósito. Mas não necessariamente, ok? Claro que pode mudar o propósito. E isso é, uma, é um desafio. Por isso que eu digo o seguinte, eu digo sempre isso aqui, cara. O problema é que eu tenho a impressão que as pessoas não acreditam. Quando você entra num processo de evolução, de consciência, ok? Como é que eu adquiro isso, Tamer? Autoconhecimento, né? Autoconsciência e autoconhecimento. É muito aprazível, é muito bom, é muito interessante e às vezes necessário que a pessoa que está com você vá junto, cara. As pessoas mais próximas vão junto, você vai compartilhando com elas o que você aprendeu, os insights que você tem. Vai trazendo, pega a pessoa na mão e vem trazendo. Delicadamente, não é carinhosamente, não é porra, forçar uma barra, Sabe? Vem trazendo a pessoa, vem, vem, vem ajudando ela a crescer também, vem ajudando ela a evoluir. Não basta, queridão, queridona, brilhar sozinho. É preciso que a gente projete a nossa luz e, e ajude o outro a encontrar a luz dele para que juntos possamos iluminar o mundo, viu, cara? Não basta brilhar sozinho, não basta a sua luz brilhar sozinha. Não funciona assim. Mas propósito, de novo, pode mudar? Pode. Se a pergunta é pode, a resposta sempre é Pode. Então a mágica é saber ceder. O que é ceder, na sua opinião? Eu não sei o que você chama de ceder. Na minha opinião significa flexibilidade, não significa ceder, ok? Flexibilidade significa ter é, atitude mental e por isso a ampliação da visão de mundo, o enriquecimento da visão de mundo precede a, a flexibilidade, sabe? Então a flexibilidade é saber até onde eu posso ir para poder conduzir a minha relação, melhorar a minha relação, porque eu tenho mais recursos para isso. Agora, é claro, eu não vou flexibilizar os meus valores, ok? Eu não vou me casar com uma pessoa que fica dando trambique na praça só porque eu estou apaixonado por ela. No momento que eu descobri que ela, tá, que ela é trambiqueira, eu não tenho condição de com uma pessoa que trambiqueira. Não é só para ficar claro isso. Eu não tenho, não tenho chance, né? Então, você tem uma pessoa, porra, desonesta, sei lá o quê. Qualquer padrão que fira os teus valores, quem, quem, quem contraria os seus valores, quem, quem... Quem entrega os seus valores, quem se vende nos seus valores, está vendendo a alma, viu, queridão, querido Ana? Querido uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Mulher dá nada para fazer isso. As mulheres são tão nobres, se liga aí. você que é mulher, que é 80% do meu público, das minhas alunas, dos meus alunos são mulheres. Mulher é danada para flexibilizar na esperança do sujeito mudar, e ele, ele vai mudar um dia, ela vai flexibilizando, ela vai flexibilizando. Daqui a pouco ela está apanhando, daqui a pouco ela está entrando na porrada, o cara está batendo nela. Você vê é é todo dia isso, cara. Né? então ela, ela o cara aperta no braço, enfim, tu, tu tem uma atitude de violência, ela flexibiliza e aí a mulher é capaz, cara, da polícia bater na porta dela porque o vizinho chamou, sei lá o que, que aconteceu e ela não dá queixa do, do candango acreditando que o cara vai mudar então se liga, né? você flexibiliza, mas flexibiliza o que é possível flexibilizar valores e crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, não dá para flexibilizar e quando você tem interesse e você sente que a pessoa te trata superficialmente não tem sentido continuar, obviamente, obviamente, né? A relação é um sistema, então os dois têm que querer. É por isso que eu falei no início, é, quando você está num relacionamento ruim, por exemplo, né? E você quer melhorar, você encontra recursos para melhorar. O, o outro tem que querer, cara. É esse é o desafio da relação. A relação envolve duas, duas pessoas ou mais, né? É um sistema. Você não tá sozinho. E então você sim, depende que o outro queira e que o outro consiga, né? Quando o outro quer e não consegue é mais fácil, cara, porque a gente né, a gente vai dando ao outro recurso, a gente vai na flexibilidade, a gente vai vem trazendo o outro. Agora quando e quando o cara não quer? Eu digo sempre, eu trabalho com um aluno arroga, é, é, resistente trabalho, porque todos nós somos resistentes mais ou menos. Não haveria psicanálise se não houvesse resistência. Agora o arrogante é uma coisa difícil, cara. O arrogante né, não é. Você pega um narcisista, deu no de um consultório, dentro de um salão de treinamento, cara, ele, não, ele é o centro, ele é o cara, ele não quer saber, né? Ele, então, você o, o, o narcisista não é nem analisável, porque ele, só existe ele, a palavra do analista não, não, não existe, a, a, o trabalho do, do, do, do treinador não existe, ele é o centro, né? Então, quando você está com uma pessoa autocentrada, é muito desafiante, senão é impossível. eu não trabalho com gente resistente, quando eu percebo que o cara... resistente não, desculpa, arrogante. Quando eu percebo que o problema não se trata de resistência, se trata de outra coisa... Eu jogo a toalha porque eu não, tenho, não faço mágica, né? Eu vou fazer uma outra citação do Tame: A empatia se cria e se descria naturalmente quando há ou deixa de haver afinidade. Então se liga. Obrigado a você que me segue. Muito axé na sua vida. Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Valeu, gente. Grande abraço. <risos>